Olá pessoal, está no ar o Radar da Semana, o podcast aqui do BTG Pactual, que se atualiza dos principais assuntos que agitaram os últimos pregões. Eu sou Marcelo Gutierrez e aqui comigo, Gerson Zan Lorenz. E aí Mar, vamos lá, Radar da Semana hoje especial aí, com, com gravação de vídeos, muita gente escuta a gente nas plataformas, né? só o áudio, e é sempre bom aí, a gente até vai depois anunciar que vai ficar mais frequente né, essa iniciativa, mas é muito bacana Bater um papo aí do resumão do mês, já abriu que não foi um mês fácil também de volatilidade, até começou o mês ali mais animado, achando que ia ter uma perspectiva diferente do ano, mas aí a vol seguiu o mesmo, a mesma tendência, vamos dizer assim, então trouxemos aí uma dupla de peso para comentar, é, Brasil, fundos imobiliários, então muita coisa legal e agora aí com um vídeo para todo mundo, vamos embora. Sim, como o Jarson falou, né a partir de hoje, toda última sexta-feira do mês, a gente vai estar ali no YouTube do BTG Pactual. Então aproveita, já segue o canal, já dá o like aí no Radar da Semana, que a gente vai estar presente ali toda a última sexta-feira. Isso aí, bora! E a gente vai falar, vai ser aquele programa ali, naquele né, Aquele episódio para falar um resumo do mês, perspectivas pro, para o próximo mês. Então já apresentar aqui a nossa mesa. Abril foi um mês agitado, né? de cenário macro aqui no Brasil, tivemos arcabouço fiscal, é, diversos assuntos. Então, quero trazer aqui e apresentar Álvaro Frasson, economista aqui do BTG. E aí, pessoal, tudo bom? Foi um prazer enorme pelo mais um convite aqui para o podcast, agora com vídeo. né. Legal. É isso aí. E? Achei... Interessante assim te trazer, Álvaro, porque você gravou, acho que não, não o primeiro podcast ou o segundo podcast com a gente. É mesmo? Então, é. estreando no a, YouTube, a parceria, você tinha que estar. É, parceria frequente, né? É, exatamente. Ótimo. E a gente vai falar de fundos imobiliários. Então, aqui com a gente, o Daniel Marinelli, que é especialista aqui do BTG. Fala, pessoal. Fala Gerson, a Dani, a Álvaro, Doutor. vamos embora. Fundo imobiliário sempre é bom, né? Acho que ainda Sim. mais esse último mês aí tem bastante coisa, a gente vai conseguir destrinchar bastante coisa. E para contextualizar aí o nosso início de bate-papo, eu separei alguns dados do mercado até o fechamento de quarta-feira, dia 26 de abril. Então, o Ibovespa ele sobe apenas 0,4% no acumulado do mês, enquanto o dólar cai 0,1%. Já o índice de fundos imobiliários, o IFIX, tem uma alta de 2%, após três meses seguidos de perdas. E em Nova York, a gente vê ali o Dow Jones, ele sobe quase 2% em abril, o S&P 500 tem uma alta de 0,7% e o Nasdaq cai 0,6%. Então, para começar aí, queria um resuminho rápido de cada um, o que, que foi abril? <risos> Vamos lá, Vou puxar aqui de macro então. Acho que o mês ele ele não foi, pelo menos a parte local, talvez, tão agitado quanto foi, acho que janeiro, fevereiro, março do primeiro trimestre, ele bastante bastante agitado, mas teve, digamos assim, acho que no finalzinho de março, nos últimos dias, e ao longo do mês, acho que todo o papo sobre acabou o fiscal, que eu acho que é o que está determinando preço aqui de forma local. Na, ali no, no final, né nos últimos uh, 10 dias do mês, ele foi apresentado o texto oficial, Uh, que trouxe tipo, um qualitativo pior do que o, o, o PowerPoint inicialmente apresentado. Né? O texto uh, que foi enviado ali ao Congresso traz algumas coisas que não, não foi bem vista pelo mercado, Acho que a principal delas é o, é o fato de, caso haja um descumprimento, da meta de resultado primário não é uma infração à lei de responsabilidade fiscal. Então, essa lei complementar que o governo está propondo altera a lei de responsabilidade fiscal de 2000, né, que foi um acho que uma conquista, um marco fiscal importante. Uh, e isso traz o um enforcement baixo. Então, assim, poxa, parece que uh, a meta ela, de primário ela é ousada, mas uh, pelas regras apresentadas, não parece que a correção será via despesa, e sim via receita. Uh, e ainda assim, caso não alcance essa meta, você não tem nenhuma penalização e tudo mais. Então, uh, eu tem acho pouco que. Pouco incentivo a cumprir, né? Pouquíssimo incentivo a cumprir. É claro que agora o texto vai para o Congresso, a gente vai ver como é que essa, essa pauta vai evoluir, a gente espera que tenha alguma alteração. Mas, dado que foi apresentado, eu acho que isso trouxe uh, riscos adicionais aqui para a economia local uh, e abriu, na minha visão, ficou bastante nesse compasso de espera porque apesar da próxima semana ter, ter ali a do cupom, a gente pode falar isso mais tarde, mas ao longo do mês não teve nenhum grande fator ali que tenha mudado muito o view de curto prazo de juros, né? Teve o evento do Roberto Campos Neto, né? Também recentemente no Senado, dá para entrar... o IPCA teve... também, né? O IPCA de março, né? Isso, que deu uhum. aquela leitura ali de que poderia cortar a Selic, né? Exato, mas aí a, a, a, o IPCA 15, que foi divulgado também nessa semana, por mais que o headline foi ali abaixo da, do consenso, o núcleo uh, foi, não, foi, não foi um qualitativo positivo, e uh, isso acho que a gente começa a entrar acho que, num ambiente mais difícil para combater a inflação, dado que os choques já foram dissipados, saiu de 10 para 4,5, mas agora se o núcleo está 4, 4,5 no 12 meses acumulado, como é que você vai conseguir quebrar isso para 3%, que em tese ainda é a meta. Né? Então, eu acho que esse mês foi bastante uh, conturbado em torno desse, dessa pauta fiscal, que, na minha avaliação vai avançar maio também, é, dado que acho que essa politização do copom ele está cansando um pouquinho talvez está Desgasta, né? é, tá desgastando está perdendo a força então acho que isso eu acho que a pauta fiscal de fato ela vai ganhar mais cor ainda porque o congresso vai debater esses, essas propostas que foram anunciadas bacana a gente vai entrar mais nos detalhes né álvaro separei algumas perguntas aqui mas antes então eu queria ouvir o marinelli em fundos imobiliários aí é os fundos imobiliários tiveram é, talvez duas dinâmicas diferentes, né? Você falou muito bem, né? O mercado imobiliário apresenta alta no mês, é, especialmente por um pouquinho da talvez acomodação de risco é, que a gente viu no mercado de uma forma geral, né? A gente falou um pouquinho do, do próprio, da própria inflação, talvez uma é, uma perspectiva maior de um processo de queda de juros, né? No médio prazo, é e isso fez com que grande parte dos fundos de tijolo, né, de equity, apresentassem uma valorização no mercado secundário. Né? A gente pega ali, shopping center foi muito bem, na média subindo 5%, galpão logístico também subindo super bem, lares corporativas que estavam com desconto muito grande, subindo aí, você pega vários fundos subindo 10%. Então, é, os fundos de tijolo apresentaram essa dinâmica positiva. Em contrapartida, você teve do lado do crédito vários eventos, né, vários eventos, Uh, que geraram uh, uma maior, talvez, incerteza quanto à qualidade de crédito né, de diversos devedores. E aí, quando a gente olha essa ótica, os fundos de papel foram uh, mal né, no mês. Né? A gente sempre via eles como um porto seguro, eles ainda continuam sendo, né, continuam sendo. mas acho que ficou um pouco escancarado, né, Gerson? Mas a tem... peneira ficou mais fina, né? Mais fina, mas, mas tem o perfil de risco de diferentes fundos são diferentes. Né? Total. E eu acho que isso que o cliente na ponta final não conseguia entender, né? É, é eu acho que, Dani, quando o mercado estava né, com juros baixos, etc., o pessoal não entendia, né, que, que talvez o fundo imobiliário estava pagando uma taxa bem mais alta porque ele está correndo mais risco. No curto prazo, você não percebe esse risco, né? Então, a diferença do high yield pro high grade ali, no dia a dia, quando o mercado está em alta, bolsa em máximo e tal, parece que é fácil tomar decisão. Claro, vou comprar o que tem mais taxa mais é o momento que o mercado piora essa conta chega né só que aí pô, a gente tá vendo alguns fundos da indústria ali caindo 40 50 de queda no fundo imobiliário é uma avó muito atípica né muito então acho que a, vamos entrar a conta acabou chegando né? não inclusive bom ponto que você mencionou porque o cara vê assim bom tem uma avó menor do que ação então pô eu vou comprar o que tem maior mais, é maior menos taxa arriscado, menos não. arriscado não vai acontecer nada bom um, e acontece né porque na verdade a gente está passando por um cenário um pouco complicado é, em alguns setores específicos, que tem uma sensibilidade maior com a, com a atividade econômica, com né, o cenário econômico, é, e é o que aconteceu. Né? Eu acho que a gente pode destrinchar mais é, nas próximas perguntas. Aí. Sim, mas sim. esse é o panorama, né? o panorama foi, a gente teve um cenário muito positivo para a Fundo de Tijolo, mas em contrapartida, os fundos de papel apresentaram uma volatilidade maior. E você, Gerson, como que você viu aí, abriu nos mercados, na Bolsa? Então, acho que. Eu não gosto de explicar isso, porque olhar a bolsa pelo Ibovespa muitas vezes é uma análise ruim, né? Para entender o mercado, dado o peso que a Petro e a Vale têm dentro. Do índice até esse mês ficou bem claro: isso, né? A vale com 13-14% de queda acumulada no mês e a Petro com 13-14% de alta no mês. Então, você tem ali, né? O um índice de lado e muito por questões disso. Também, como, como comentou, quando você olha alguns setores ali, setor bancário, por exemplo, tal o setor de utilities ali com a performance positiva. Mas o que a gente percebe é né, a gente realmente vê alguns setores com uma performance mais atrativa, mas sem dúvida. É, o panorama geral ainda é de uma grande aversão a risco, né? de um baixo apetite, de uma baixa confiança do investidor em alocar em ações. Eu acho que a grande resposta em relação a isso vem né, do que até o Álvaro comentou ali, dessa baixa visibilidade do longo prazo no Brasil. Né? Isso basicamente, na essência, no né? mercado de ações, é você estar sendo sócio de uma empresa... Para ter um grande ganho de capital num prazo mais longo, um né? fundo de dois, três, quatro, cinco anos. E isso, isso tem toda a correlação com a taxa de juros de longo prazo do Brasil, e não a Selic. Né? Então, como você tem pouca confiança ainda que o Brasil vai ter uma queda estrutural de juros no longo prazo, o equilíbrio das contas públicas, dívida PIB, etc., o investidor não está. Mesmo se olhando a Bolsa hoje, em valuation, tirando Petri Vale aqui da conta de novo para ficar mais nítido a bolsa hoje brasileira da nossa economia vamos dizer assim tirando commodities a níveis mais baratos que 2008 na grande crise do subprime você vendo o prêmio né o equity risk premium né que é o prêmio para você ter ações quase na máxima história que deveria né ser extremamente atrativo para comprar ações o fluxo não vem aí o fluxo não vem por isso né acho que a bolsa tá barata tá mas ela está barata já há algum tempo, então cada podcast que a gente vem fazendo, ela vai ficando mais barata, só que não tem trigger, né? o que a gente fala muito aqui, que para a Bolsa subir, para a tendência mudar, né? que hoje é de queda para uma tendência de alta, precisa ter trigger, né? e o trigger pode vir de alguns lugares, né? ou, ou do cenário local, que a gente pode ver investidor institucional, os fundos aqui, pessoas físicas como nós, voltando a comprar ações por estar confiando mais no Brasil, que é essa questão toda aqui acho que ainda não está acontecendo, ou pode vir através de um trigger global, que foi o que ajudou a gente o ano passado, né? outubro, novembro, dezembro, até o começo de janeiro, um grande fluxo estrangeiro, depois cessou esse fluxo. Então a bolsa parece ali, tá meio esquecida, vamos dizer assim. Né? Um, um mercado mais ilíquido, né? a bolsa com quase 30%, 40% menos de volume do que o, do que o passado recente, é, os, os ativos muito baratos, mas sem fluxo comprador. A investidor institucional até estava acompanhando, segue tomando resgate. Então, se a gente for olhar a indústria de fundos de ações, né, os pedidos de resgate não cessaram, né, isso traz um fluxo vendedor para a Bolsa. O investidor estrangeiro ainda é tímido, né, talvez de olho aqui a gente ainda vai comentar um pouco da semana que vem, tem um fator importante do Banco Central americano definindo taxa de juros e tal. Então, a gente está vivendo uma situação delicada né, para a Bolsa hoje, que é, matematicamente, a Bolsa está de graça, mas por que ninguém compra? Porque tem vários fatores ali à frente que tira essa perspectiva e talvez o mercado ainda ache que vai ficar mais barato essas ações. Então, aquela provocação que, que, que sempre fica na mesa, que teve um dia muito bom, né, de performance até em abril, o bolso subiu 4%, ali há muito tempo que a gente não via isso, foi dia que a inflação veio um pouco mais branda ali e o mercado se animou, mas, de novo, né, você percebe que é o que a gente chama de, de bear market rally, né, você tem uma alta, uma alta expressiva numa, no mercado de grande queda, que é o atual momento. Então, parece mais um o um voo de galinha, vamos dizer assim, como a gente fala, né, do mercado, que uma tendência estrutural. Então, aquela é velha história, né? quem é investidor de bolsa nato, né, que acompanha ações, procura comprar barato para vender caro no longo prazo, tá um prato cheio para aproveitar. Quem ainda é o um investidor mais, né, cauteloso, não tá tão adepto à volatilidade, ainda me parece um momento um pouco menos oportuno para estar tá na bolsa que a gente está suscetível a ter solavancos, mas o que eu acho interessante só comentar, no último podcast né, que até a Stephanie veio aqui, a gente comentou bastante, no todo me parece que a gente talvez vai ter menos vetores de volatilidade no segundo semestre que no primeiro, né? provavelmente o Fed já vai estar precificado, o Arcabouça que já vai ter avançado, então talvez alguns fatores a China já vai ter dado né, mais sinais de, de tamanho de crescimento, então olhando um copo meio cheio aqui para não, não parecer muito pessimista, talvez vamos ter menos vetores no segundo semestre aqui para ficar tão preocupados. E aí, ponto é, em algum momento a Bolsa vai dar um tiro, né? Que eu digo, dado esse nível de preço, se, a, se tiver uma descompressão de risco, a gente pode ver a Bolsa subindo 10%, 15%, 20% no curtíssimo prazo. E em algum momento isso deveria acontecer, difícil acertar o time né? Eu lembro que a Stephanie falou bem, Gerson, que no segundo semestre, se acontecer isso do Fed, parar de subir juros, já é um ótimo sinal, né? É, o... Eu... O fato de encerrar o ciclo, é. o mercado já aumenta a especulação para quando começam os cortes. Né? E se vai ter cortes ou não, Álvaro, pode falar melhor, mas sem dúvida, só de sinalizar que parou de subir, para um mercado barato pode ser um trigger. Né? Exato. E Álvaro, eu queria até trazer esse ponto já que o Gerson falou, a gente viu ali quando saiu o IPCA de março, é, o mercado reagiu bem. Também quando saíram dados dos Estados Unidos, o CPI, teve aquele cenário ali em abril de que poderia parar o ciclo nos Estados Unidos e ter corte da Selic aqui no Brasil. Mas nessa semana a gente viu o IPCA 15 aqui também. Então, qual é a visão atual de vocês? Lembrando que semana que vem tem super quarta, né? Exato. Tem copom e decisão da FOMC. É, bom, em relação à parte internacional, e que, o, que o Arthur e o João, os Candios e, poxa, fazem super bem para a gente tá muito, tá muito claro que tem mais uma elevação de 0,25 e dali a gente tem uma, uma estabilidade. Né? Uh, quando a gente olha a curva americana, a parte mais curta, tem a precificação de cortes nos nos, nas reuniões, nos contratos ali de novembro e dezembro, em torno de 60, 70 base points. É, é, cl claro que, assim, acho que não é a, aquela mesma divergência que a gente tinha no ano passado, quando o mercado aqui no Brasil estava já sabia que lá em janeiro que o Fed Fund Rate iria para, lá, 2,5, pelo menos, e o americano <risos> achava que ia para 1,5, um, um né? Então, eu acho que o, o desvio agora é menor, mas ainda tem algum desvio. Uh, uh, e isso que, de uma certa forma, acho que ainda cria alguma cautela para você tomar equity lá fora, né? Porque se, de fato, o mercado convergir para a nossa visão, você vai ter alguma, deveria ter, ao menos, alguma penalização, na precificação desses ativos por conta dessa, desse view que vai ficar mais alto por mais tempo, mas eu concordo com vocês, assim, acho que só o fato de você estar tudo bem, vai ter mais uma, a, a, ali em diante a comunicação, ela fica de estabilização e, e monitorando ali o que é o data dependency do, do FED para ver o que vai acontecer com a atividade, mercado de trabalho para decortar juros, poxa, aí tudo bem você já começa a criar uma, uma perspectiva de earnings yield ali eh, e equity risk premium que, que vão cair ali na frente, então isso é bom é, aqui no Brasil, acho que a história ela é um pouquinho diferente. É, primeiro porque acho que não, é, não é uma questão apenas de inflação, atividade, mercado de trabalho. Né? A, a deterioração da expectativa de inflação no Brasil, acho que ela está menos correlacionada a esses pontos. Tanto é que quando a gente olha o mercado de trabalho aqui no Brasil, a taxa de participação está há seis, sete meses é, em queda consecutiva. É, é, o, o que tem forçado as expectativas de inflação mais para cima são, acho que, os dois principais pontos que a gente vem comentando aqui há muito tempo. Né? A incerteza em relação à arca bolso fiscal, porque, apesar do texto apresentado, a incerteza permanece, uh, porque você tem, enfim, que o avanço no Congresso, como eu falei antes, e, e vários pontos ali que precisam ser melhor amarrados para trazer credibilidade. E o segundo é que tem, ali no meio do ano, o Conselho Monetário Nacional se reúne de novo. Né? Uh, vai mudar meta, não vai mudar meta? meta, né? aquele papo... Uh, que a gente também já, já vem falando aqui há algum tempo. Nesses dois fatores é que moram, na minha avaliação, as expectativas bem desancoradas do Brasil para além do horizonte relevante, que é 2025, 2026. Fora isso, a inflação implícita, que é aquela diferença ali de um contrato pré com, com uma NTNB, Uh, você não tem você teve um crescimento da inflação implícita também nas últimas semanas. Então, assim, o Banco Central ele não, ele não está sem argumentos, não apenas para cortar, mas também para suavizar o discurso em maio. Então, para mim, na semana que vem, o discurso, ele, na minha avaliação, deveria ser similar à da última comunicação. E em junho, claro, para mercado financeiro, né 45, 60 dias é uma eternidade. Uhum. Mas eu acho que na comunicação de junho, Uh, entendo que a gente não deve ter um patamar muito diferente do que a gente está vivendo, porque as expectativas, acho difícil que elas reancorem de 4 para 3 em 40 dias, uh, e, e ainda com a indefinição do Conselho Monetário Nacional em relação às metas. Dito isso, a gente está bastante é, certo que não haverão cortes nem em maio nem em junho, o que fica é a dúvida se em junho pode ter alguma suavização ou não. Acho que isso vai depender se o Conselho Monetário Nacional vai definir a sua reunião antes ou depois do COPOM, porque isso também não está definido. Né? A gente, aqui na casa, né, o, o, a, mantém o call de manutenção da taxa Selic até o final do ano, em 13,75, mas a gente entende que há espaço para corte, só que esse espaço para corte precisa vir de um de um é, acho que de um, de um tom cada vez mais suave do FED ao longo do segundo semestre, né? acho que isso pode ajudar, é, e o segundo ponto é você ter essas reancoragens aí, um, um arcabouço fiscal um pouco melhor, se mudar a meta, muda, muda o centro, muda outras coisas né, que a gente pode comentar. Eu acho que se, essa, se esse conjunto de fatores acontecer, talvez a gente possa ter um cenário alternativo de corte de juros. Mas se cortar esse ano, na minha avaliação, não tem muito mais espaço do que sem pontos base para cortar. Legal. Marinelli, como que fica oh, os fundos imobiliários nesse cenário? Eu até vi um, uma notícia aqui que de janeiro a março, os FIIs tiveram aí uma perda bem significativa uhum. de valor de mercado, de 7 bilhões de reais, e como a gente já falou, em abril teve uma recuperação. Então, em todo esse cenário de juros altos aqui no Brasil, lá fora, como que fica esse setor? É maravilha. É, olhando até assim, para todas as questões que o Álvaro já, já, já mencionou, hoje o mercado de fundo imobiliário, ele grande parte, 80% da precificação dele é juros, então tem uma relação extremamente importante aqui para a precificação do, do, dos fundos no mercado secundário. É, e aí, muito em linha com o que o Gerson já falou, a gente fica um pouquinho na... na com, não com medo, mas a gente fica com uma certa incerteza desse solavão que se pode ter no curto prazo, porque pode ser eventualmente um voo de galinha mesmo. Né? É... Especialmente porque você tem muita incerteza ainda referente a tudo, né? É a arca -bolso fiscal, a mudança de meta de inflação, e, e é por isso que hoje a gente tem a maior parte da nossa carteira, por exemplo, atrelada ainda aos fundos de crédito high grade, né? só, só buscando aqui de novo é, essa diferença. E tem esperado um pouquinho o momento certo para poder fazer uma mudança, né? em termos de alocação dentro do portfólio, talvez passando um pouquinho mais para fundo de equity, né? de, de tijolo. É, e a gente quer esperar um pouquinho mais. Né? A gente tem, por exemplo, esse, esse ganho atual desse mês, 35%, 40% do nosso portfólio tem, tem se beneficiado. A maior parte ainda é papel, mas quando a gente vai passar para o tijolo, acho que a gente quer se, se entender um pouquinho mais essas questões. Vamos esperar, por exemplo, o Copom da semana que vem para ver qual que vai ser é, na, nas próximos, nos próximos dias para ver qual que vai ser efetivamente é, um pouco da leitura ali do Banco Central, é, para ver essa mudança. A gente está esperando, eu acho que dados ainda mais concretos para poder fazer essa troca. Até, até porque a curva, ela, o comportamento dela ao longo desse ano foi de grande inclinação. Né? Se ah. você comparar com a, a curva pré ali, é, ah, pois teve um fechamento de vértices mais curto mas na parte mais longa ela se manteve ou até, ou até ficou mais elevado então isso, isso dificulta ali para quem vê ativo de risco de duration mais longa ter, ter uma precificação mais mais otimista agora né? perfeito e aí quando a gente olha você está até pegando esse, esse gancho é, hoje a diferença que o Jairson tinha falado né os prédios, o prêmio de risco para carregação tá é, bastante elevado para fundo imobiliário também esses fundos de jogo estão bastante... Quando você pega o, a diferença histórica, é mais ou menos 3%, né? entre quanto paga o meu TNB e quanto deveria pagar um fundo imobiliário. Essa diferença hoje é, mais, é acima de 4%. Então, está acima da média histórica, inclusive acima de um desvio padrão, né? para cima. Então, tá muito barato mesmo, mas é aquele, aquele negócio. Pô, o risco também tá alto. Né? Então, acho que a gente precisa só ajustar e entender melhor esses pontos do cenário macro para... E tem um ponto também que eu falo muito ali, da né, gente que está na mesa o tempo todo, acho que é óbvio que, que a Bolsa segue todos os fundamentos no longo prazo, mas no curto prazo o que manda no mercado é flow, né, é o fluxo. E nos FIs, principalmente, né, Dani, a gente pô, tem um mercado, posso chutar aqui, não sei se eu vou errar muito mas que talvez não, mas talvez 90% desse mercado é de pessoas físicas, né. Então, que tradicionalmente são investidores um pouco mais, é, que agem um pouco mais na emoção e não tanto na razão. Então, se a gente já tem um mercado de equities de ações, que está mais ilíquido, o mercado de FI, tá, que já era um mercado menor, está mais ilíquido ainda. Então, você, a gente percebe muitos movimentos abruptos ali no, nos fundos, queda de 3%, 4%, 5%, 6% a vezes num dia, que não fazem parte da natureza, vamos dizer assim, dos fundos imobiliários, muitas vezes por saída de pessoas físicas que... Talvez estão precisando de dinheiro ou estão achando que pô, o mercado caiu, vai cair para sempre. Estão fazendo movimentos ali sem fazer conta. E, mas, por um outro lado, como você comentou bem, né, vai criando um mercado de oportunidade para quem é o, o quem tem paciência ali, que pode colher bons frutos, né? 100%. A gente vê isso em vários fundos de papel, inclusive, porque... Separar o joio do trigo ali, né? Tem acontecido problemas em alguns fundos. Isso é um fato, né? E aí isso tem impactado a cota desses fundos. Só que esse efeito... É, se dissipou e, e impactou outros fundos que não tem nada a ver Sim, né? que se tem se operações contaminou, boas né? contaminou né é, e, e aí esses fundos também caíram só que aí que se criou uma oportunidade de compra né você consegue comprar bons fundos com um desconto atrativo que no final do dia vai te entregar uma taxa de IPCA mais 10 líquida de imposto uh, com uma boa carteira né bom uma boa qualidade de, de, de, de ativos então com certeza eu queria só te perguntar para explicar aqui né, para os nossos ouvintes. Você falou a carteira aqui recomendada High Grade né, dos fundos. O que, que seriam esses fundos High Grade? qual é a diferença? né? Porque você pontuou bem isso. Lógico. É difícil você colocar em, e classificar fundo por fundo, porque todo fundo tem uma coisinha diferente do outro. Né? Mas a gente tem que classificar pelo menos uma parte deles. Né? A gente geralmente classifica em três perfis. High Grade, que acaba sendo o um fundo mais conservador, digamos assim, operações, por exemplo, que tem como garantia né, imobiliária um laço, né, um imóvel performado, né, que já existe, já está já construído é, em uma região líquida, né, com uma boa qualidade de infraestrutura, porque isso no final do dia, né, se eventualmente o devedor não pagar, né, é, você pode executar essa garantia né, e aí você vai é, pagar aqui os, os, os credores. O segundo perfil é um perfil um pouco mais arrojado, a gente chama né, de mid-grade, digamos assim, né? Que não é nem o raio, que é o mais, mais arrojado, mas ele está aqui no meio. Que você tem, por exemplo, às vezes, é, alguma algum, né, algum, algum, aproximação com um, um risco de obra. Né? Então, você está, por exemplo, per, não, não, o ativo não está performado, uhum. você está construindo, ele está incorporando esse ativo. De execução, né? De execução perfeito, porque aí você tem toda uma incerteza, né? Eventualmente, pô, o preço do, do, do material de construção sobe, aí como é que você fica nesse, nessa situação. Mas, por exemplo, a garantia, pô, tô desenvolvendo um, um ativo residencial em São Paulo, numa região, ou premium, né? Aqui na Faria Lima, por exemplo. Um, um ativo residencial aqui na Faria Lima. Pô, excelente garantia. Né? Então, é, assim, você está incorrendo risco de obra de incorporação, mas você tem uma excelente garantia por trás. O high yield puro, né, eu acho que ele acaba sendo não só, talvez, esse risco de incorporação, mas em regiões um pouco mais afastadas, que não são regiões tão óbvias assim, que você também, claro, tem que ter um retorno maior. Né? A gente está falando aqui só de risco, mas a gente consegue ter um perfil né, de risco high yield é, com um retorno muito bom que compensa esse risco. Né? Então Mas é... tem que tomar cuidado porque às vezes você vai seduzido pelo retorno e não olha o risco, né? Que aconteceu com muitas vezes, recentemente, muitas né? vezes. Estou é, falando que o, o, o perfil de risco aí ele é ruim. Ele é um perfil. Se você tem esse perfil arrojado, faz total sentido. Agora você tem que medir pelo risco, né? E o retorno ali. O que não, vale a pena, né? O que vale a pena, não só o retorno, tem que olhar o risco. Uhum. Eu acho que a grande parte da, da lição é essa. E foi essa parte como o Gerson falou que teve probleminhas aí, né? Que contaminaram os outros fundos, né? A gente teve uhum. vários problemas nesses fundos é, mais high yield, mas quando a gente olha para esses outros fundos aqui, mid-grade e high-grade, eles também sofreram, digamos assim, no mercado secundário e houve oportunidades, tem oportunidades no mercado hoje. Alvo, queria te perguntar um, um fator, a gente, obviamente, até comentou no, no Morning Qual hoje, as próximas duas, três semanas é para acompanhar a evolução do, do arcabouço e tal, uhum. mas dado que esse podcast tem mais um, uma ideia de resumão, é, vamos dizer assim, até o Próximo vai ser daqui a um mês, né? Fora o Arcabouço. O que, que seria o next step aí, o próximo passo de Brasília após o Arcabouço? Que, que, que reforma está na fila? Vamos dizer assim, ou, ou discussão está na mesa ali? É assim, eu acho que os esforços agora eles estão muito concentrados no Arcabouço, que não é só ah, o, o projeto de regras de controle de, de crescimento de despesa e de meta de primário mas também em torno da arrecadação, porque vale lembrar que no plano apresentado, o que garante a estabilização da dívida em algum momento do tempo, claro, segundo o governo, nas nossas contas é um pouco diferente, mas segundo o governo, é uma arrecadação entre 100 a 150 bilhões de reais. Uhum. Ou seja, é você aumentar a carga tributária em 1,5% do PIB. Uh, e isso está difícil né, para o governo conseguir. Teve uma, uma primeira derrota que foi a... Ah, o ministro Fernando Haddad voltou atrás sobre a intenção de tributar o comércio varejista online, né, de, de Os sites. 50 dólares. De sites, exatamente, sites estrangeiros e tudo mais. E isso teve um revés, então perdeu ali alguns, acho que tinham estimativa era em torno de 10 bilhões ano de arrecadação desse negócio. Mas o principal ponto, o governo teve uma vitória no dia de ontem, né, que foi o um julgamento do STJ favorável a proposta do governo em é, voltar a incluir uh, uh, uh, o, o ICM, os créditos ICMS como base de cálculo para a tributação de imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido. Segundo estimativas do governo, isso gera uma arrecadação de 80, 90 bilhões. A gente está falando que o plano irá falar 125, na média. Poxa, é, é um volume significativo. Sim você aumentaria a carga tributária, então 0,8, 0,9, só nessa medida. Não está o jogo jogado ainda, porque também no mesmo dia o ministro do STF, André Mendonça, pediu uma cautelar para suspender a decisão, não decisão, mas o julgamento do STJ, mas o, o que saiu ali posterior, ali, uh, tanto do ministro quanto de outras pessoas, foi que isso não seria um problema que o STF reverteria esse ponto. Então, se de fato avançar a, essa decisão do, da STJ, você já tem acho que mais um fator positivo e, e vamos ver quais outras medidas de arrecadação virão pela frente, porque foi um importante, mas virão outras adicionais. Eu acho que é nesse cenário que a gente vai enfrentar uh, as discussões... Uh, fiscais, impacto na curva e no mercado nas próximas semanas. Não só o avanço e, e, e quais alterações serão no texto, mas de onde o governo vai arranjar dinheiro para conseguir equilibrar, para chegar na meta de primário e para entregar essa credibilidade é, de estabilização da dívida. Fora isso, acho que quando a gente estiver ali, no, daqui a um mês, vocês me chamarem de novo para estar aqui fazendo vídeo, a gente vai estar tá falando do, do Conselho Monetário Nacional porque vai estar se aproximando. Então, acho que esse vai ser outro fator. Meta de inflação. Não. Meta de inflação. Acho que está muito claro para a gente que você mudar o centro da meta agora de 3 para 4, 4,5 é algo muito negativo. A gente já conversou aqui algumas vezes, mas vamos lá. 3% não é algo, não é uma invenção ali de, de, de banqueiro central brasileiro, não. É a média que os países emergentes utilizam. A Indonésia usa 3%, o Chile, o México, a Colômbia... Enfim, um monte de gente tem tá 3%. Por que parece que tem que ser diferente? Né? Então, quem que usa acima de 4, 4,5? Tem, via Vietnã, Ucrânia, Turquia. Não sei se é, o, se é aquilo ali que a gente tem que perseguir, não. Acho que 3% está bom. O que pode ter de alteração, talvez, não seja o centro. Mas é você... Largar é, a banda. É, é largar a banda de 1,5 para 2. Acho que você consegue absorver mais choques. Aí, eu, aí dá, dá espaço para o Banco Central, talvez, perseguir ali a, mais o teto do que o centro mas ainda assim com riscos de descumprir. Porque uhum. uma coisa é você, implicitamente, o Banco Central perseguir uma meta mais alta que o seu centro da meta. Mas agora, se, se o seu se centro da meta ele for muito elevado, aí você cria já incentivos muito negativos. Fora o fato que tem esse arcabouço, que também tem o enforcement baixo, você enfraquecer as duas coisas, acho que é um risco significativo. É o, grande, o, grande, <risos> é o grande risco, assim, é por uma questão de mais jurisprudência, digamos assim, né? Sim, pô, por... Se, for, se a gente fizer isso uma vez... Talvez possa fazer novamente, né? Acho que isso um Não, pouco tem dessa mais questão, esse né? ponto, mais esse ponto. A credibilidade fica é. em cheque. Né? Exato. Exato, porque... E aí vale um ponto, né? assim, a gente até já apresentou aqui alguns comitês internos, né? Mas quando você... Se a gente olhar no passado, 2003 para 2004, se não me engano, o governo mudou a meta... Em 2003, no primeiro ano do, governo, do primeiro governo Lula, teve uma alteração de meta de inflação para o ano seguinte, que era 5,5 e foi para... Uh, não, era 3,75 e foi para 5,5 de meta, só que na, na mesma resolução que fez essa alteração para 2004, eles também alteraram 2005 para 4,5. Então, assim, uh, eu, eu achei de, de alguma forma uh, esperto, né? Assim, poxa, olha, eu, eu, eu vou suavizar, eu vou levar minha meta aqui no ano seguinte, pelos efeitos A, B, C e D, aí queira enumerar quais são, mas no outro ano eu já caio de novo meu no centro da meta para mostrar o meu compromisso. Se for... é transitório essa alternativa. Exato, é. então se for isso, sei lá, pode, pode ser alguma maneira. Agora, é o que o Marinelli comentou, se for só uma elevação de 3 para 4 e, e nada mais, você vai ficar com esse feeling de que, bom, eles podem flexibilizar mais para frente também. Então, eu acho que esses fatores vão ganhar bastante espaço. É, é claro que o governo tem um desejo muito grande de avançar a, a essa primeira fase da reforma tributária nesse primeiro semestre, mas, pô, a gente já está entrando em maio aqui. A acho parte que tem, do, do IVA, né? Do IVA, é. O IR seria segundo semestre. O IR é segundo semestre, segundo o, o ministro. Ele é, vai avançar depois do IVA, nessa né, parte da, da, da tributação sobre a renda. Uh, mas ainda assim eu acho difícil ir avançar nesse semestre, já que já está ali, pô, tem dois meses para acabar e muita coisa para acontecer no Congresso. Então, eu acho que para segundo semestre aí a tributária vai ganhar bastante força. é O ministro Fernando Haddad ele até falou ontem né, para a imprensa que a meta dele é no primeiro semestre avançar com o arcabouço fiscal com as outras coisas ali da área fiscal e a reforma tributária. Exato, Não, e, e que vai ser fundamental para o arcabouço. Né? Então, é. se você ter uma uma mudança ali no, no no IVA, acho que vai ser fundamental para você ganhar produtividade, isso vai gerar uma arrecadação talvez estrutural, sim, você aumenta a arrecadação simples, aumentar a carga tributária, né, via via crescimento de PIB potencial, atividade, isso pode ser positivo. Legal. Bom, eu queria voltar também um pouco assim para o cenário internacional. Só vendo aí, o Jason já falou um pouco no começo de Vale, de, de commodities, a gente viu a China apresentando o PIB né, em abril, acima do esperado. Como que vocês estão vendo aí? Porque a China é muito importante né, para o mercado é, brasileiro. No global, acho que tem duas coisas. Uma é a questão de China que você comentou bem. Até a gente estava olhando a Vale hoje está nos a negociada né, no mercado aos mesmos preços de quando a China estava no auge do lockdown, então quando a China estava completamente fechada a Vale estava nesse patamar de preço agora então nos parece ele também que talvez esteja um pouco exagerado esse movimento de preço da Vale é... apesar do resultado ter sido bem fraco ali, até começando com o Bruno Lima, resultado divulgado ontem a China realmente está fazendo um movimento de reabertura, agora a questão toda é se realmente, né, do, no seu plano ali, né, o plano de crescimento que foi divulgado decepcionou um pouco o mercado. Conversando com a turma, muita gente acha que foi estratégico isso, né, uma divulgação de um plano mais é, é, brando para entregar mais e surpreender o mercado à frente, mas vão ficando as lacunas ali a serem preenchidas. que também volta a reforçar que talvez já no segundo semestre vamos ter uma percepção mais clara de que nível está reabrindo a China. Então, acho que isso com certeza favorece é, a Vale. E um outro ponto do mercado global é ter um prazo de balanço que a gente está vendo lá fora. Né? A gente estava com uma grande... É, o mercado está com grande preocupação com os bancos, depois do de Silicon Valley Bank e etc. Na média, os bancos vieram super bem. É, e depois começaram as preocupações com o setor de tecnologia, né? de novo, com Fed Funds nesses níveis, quanto que as empresas iam começar a rentabilizar. E aí o que a gente tem visto né? de, de, de Meta, que é a dona do Facebook, do Instagram, é, a Microsoft e outras companhias... Surpreendendo positivamente. Então, mais um setor, vamos dizer assim, que, que favorece essa. Acho que é isso que tem segurado o SP. Né? A gente tem comentado com a gente. Poxa, Fed Funds de 5, né? com tendência de alta, SP está 4 mil pontos. Deve estar tá errado isso, não é possível. Acho que é um pouco. Tem um prazo de balanço, deu um pouco de fôlego para segurar os índices lá fora. Mas aí, se vai se manter, realmente, acho que essa visão do Fed semana que vem vai dar mais clareza. Então, o sinal lá fora também não está. É os mais calmos, né, voltando só na China, que eu esqueci de comentar, a China, nas últimas quatro semanas, foi muito vocal em relação ao preço do minério, né, todo dia tinha uma crítica da China em relação à especulação de preço, avisando que vai reduzir produção e tal, conseguiu trazer o minério de 120 para 100, né? 20% de queda ali em pouco tempo, mas nos parece também que é difícil descer para 80, então, e nesse nível de 100, eventualmente, até um pouco, se com o Bruno rapidinho sobre a Vale, a grande questão do resultado da Vale, foi muito mais custo do que receita, né? Então, acho que isso também é um ponto que, para mostrar que acho que o minério nesses patamares aí de 100, 100 e baixo, pô, é um baita patamar para a Vale, se arrumar a casa para reduzir custo de produção, que acho que é um pouco que pegou nesse balanço aí da, da, de ontem. Então, acho que é mais ou menos isso, Mar. É, até da meta que você mencionou, acabei de olhar aqui, as ações lá no Nasdaq, elas estão subindo 14% depois do resultado. É o que eles vieram acima do esperado. Sim. E a Microsoft ontem subiu quase 8% porque além dos resultados, eles trouxeram perspectivas melhores para o próximo trimestre. É o famoso guidance, né? Hoje é. o mercado tá tão informado, né? com tanta tecnologia que, que os resultados acabam sendo muito na média ali com, com a previsão dos resultados fica muito próximo ali o pessoal tendo Dados de, de tráfego, dados de, de, de é, prédios operacionais que as empresas vão soltando. Então, acaba que a temporada de balanços, é, metade da atenção dela fica muito mais do que, o, o que a diretoria vai falar né, dos próximos planos, das próximas expectativas, que é o famoso guidance, até do que os próprios números. Né? Então, é, isso que você comentou foi, foi bem lembrado, a Microsoft veio com números bons e, além disso, comentou que a perspectiva para frente está melhor. Legal. Eu queria continuar em commodities, Álvaro. A gente viu né, no ano passado até muita discussão ali do preço dos combustíveis, teve a questão ali, foi bem eleitoral né, esse ponto, e agora em abril a gente viu a notícia ali, o corte de produção da OPEP, e a gente viu os preços do petróleo disparando. Inclusive, tiveram algumas declarações ali, o ministro de Minas e Energia falando que ia mexer no preço da Petrobras, depois o presidente Lula colocou panos quentes nessa história. Eu queria entender com você como que está essa questão dos combustíveis na inflação. Ainda é uma preocupação? Como que vocês estão vendo? Acho que agora ela é uma preocupação menor, até porque nas últimas semanas a gente teve alguma re uma redução do preço internacional do petróleo. né? Então, isso ajudou. Uh, e, e, e é curioso, né? porque a gente agora, quando a gente está nesse ambiente, geralmente o commodity para cima é bom para o Brasil. Né? Só que nesse caso... Se você tem um crescimento muito grande do preço internacional do petróleo, você cria um risco Petrobras que talvez não seja tão positivo assim. Então, a, a, essa, essa dinâmica ela não fica talvez tão clara ou tão óbvio como era anteriormente. Uh, e, e na inflação, de novo, que a principal preocupação agora não são esses efeitos uh, de, ou de alimentos ou uh, que tem alguma interferência indireta por comod, mas assim é núcleo de inflação mesmo. Né? Inclusive, hoje teve o dado de serviços saindo acima do da expectativa, né, pegando bastante gente de surpresa e, aí, e, e acho que esse é o curioso né, porque mesmo com uma com o mercado de trabalho com a taxa de participação caindo bastante você vê serviços ainda bastante com um crescimento ainda bastante robusto, e mesmo com o nível de juros aonde está, com o crédito cada vez mais caro, e acho que essa pode ser uma dinâmica de preocupação né? é, acho que para tentar ver a inflação aqui no Brasil, inflação corrente, né? a, gente tá, a gente falou um pouco da expectativa, né? que são esses fatores mais estruturais, mas de inflação corrente, eu acho que o setor de serviços pode ser um dos pontos aí a, a dificultar essa desinflação mais rápido. Legal. Bom, e eu queria voltar com o Marinelli para falar de problemas no setor <risos> de fundos imobiliários. Outro ponto aí do, dos últimos meses que afetou bastante o setor, foi a crise das varejistas, né? A gente viu ali a Americana, as lojas, é, lojas Marisa, Toque Stock, elas ficaram inadimplentes em galpões, é. lojas. Como que foi isso? Maravilha. E como está, né, nesse é. momento, essa situação? Realmente, a gente teve... A situação de crédito, né, que a gente viu no papel, também aconteceu por parte dos inquilinos na, na, nos, nos galpões logísticos, nas áreas corporativas, de uma forma geral, nos shopping centers. E, e impactou especialmente é, as varejistas, né? dado toda a questão que a gente já, já conhece. Alguns fundos, né, dado a inadimplência, claro, diminuíram a distribuição de dividendos. Né? O que é bom lembrar, e o que eu sempre falo para o investidor, é que a escolha de compra dos fundos, claro, ela tem que ser pautada no contrato ali com um bom inquilino, mas a gente olha muito, mais muito, o imóvel. Né? Então, e por que isso é importante? Porque por mais que há algum tipo de problema, é, e muitos fundos, quando houve esse problema, já entraram com pedido de despejo, por exemplo... Trocar inquilino. para né? trocar o um inquilino. E aí, por exemplo, você tem um bom galpão, bem localizado, uma taxa de vacância baixa, numa região com uma taxa de vacância baixa, não vejo dificuldade de você trocar o um inquilino, né? como é o caso que aconteceu em alguns fundos, né? que inclusive a gente até tinha recomendação de compra, e que efetivamente é, conseguiam locar de uma forma muito rápida para outro inquilino. Então isso que a gente olha, né? a gente olha muito o imóvel, e esse imóvel respalda muito é, esses problemas que acontecem, é normal, isso acontece dentro do ciclo imobiliário, né? alguns problemas de inadimplência, troca de inquilino, às vezes o contrato ele encerra, né? vence o contrato, você vai ter que né, eventualmente renovar esse contrato, ou buscar e prospectar novos é, locatários, então... É isso é que acaba sendo muito interessante na hora de você fazer essa, essa análise. Claro que o outro lado também é verdade. Né? Então, às vezes você tem um galpão não tão bem localizado, numa região que não é tão líquida, e aí você tem, às vezes, inclusive, uma concentração muito grande desse inquilino no seu portfólio. E é por isso que é importante, a gente sempre vive falando isso, Gerson, todo mundo, de você diversificar os seus investimentos, porque é, aí você mitiga e dilui esse risco, e não só os seus investimentos em fundo específico, mas o próprio fundo tendo uma carteira diversificada. Porque aí, é, por exemplo, você teve fundos que, como é o caso de fundo de shopping center, o impacto das, das lojas americanas era 2%, 1% de impacto na receita total do fundo. Né? Porque dentro do shopping pô, você tem 300 lojistas, um deles é americanas. Já no galpão logístico, por exemplo, você teve um impacto maior, tinha uma concentração maior, sei lá. 4%, 5%, tinha fundo que tinha 20%. Sim. Aí, então, assim, eu acho que esse é um pouquinho né, é, o, o olhar que o investidor tem que ter, e nós, aqui do lado de análise, temos, né, na hora de você fazer o seu asset allocation ali, de você fazer e construir o seu portfólio. É, tem muito investidor que ele acaba focalizando tanto no, no rendimento, né, Gerson? É, o que você falou, pô, o pessoal olha só o raio porque Sim. ele entrega muito e, pô, eu vou... Os o cara pega um relatório e ele ordena do maior... Ordena? Penal, não, o isso, isso aí é, acha que é o melhor produto, né? É isso. Isso não só para o né? Renda fixa também, ou até em ações. O pessoal pega o relatório do você vê o que tem a maior upside, né? Mó maior potencial de alto e acha que é o que vai subir, né? Não é assim. Não é assim, né? Não é assim e muitas vezes o retorno é alto porque o risco é alto também. Então, muitas vezes não. <risos> geralmente é, geralmente <risos> é isso. É então é isso que a gente viu, né? Olhando para frente, né? O que a gente a gente tem visto? É, muitas dessas varietes voltaram a pagar os, os dividendos, né? Quando você tem recuperação judicial, você entrou aí a partir daquele momento, só pagar novamente o, o ficou para trás, né? Os os, os créditos. Olhando para frente, os, essas varietes voltaram a pagar, né? Então o dividendo voltou ao normal, digamos assim, é, mas Sim, está em recuperação de saúde. Tem que, tem, tem que ter um olhar um pouco mais cuidadoso, com carinho ali, para entender se isso pode se tornar um problema no futuro. Né? É, então, é isso que a gente tem medido aqui. Mas, de novo, a gente sempre olha muito o lastro. Então, a gente se sente muito confortável nesses fundos que tem um bom imóvel. Legal. Bom, para encerrar nosso episódio aí, a gente já falou até bastante de perspectiva, mas para fazer aquele fechamento aí, o que, que a gente pode esperar de maio? Até lembrei aquela frase lá do mercado de maio: sell in May and go away. Way. Tomara que não, né? Não. É. Mas o que que a gente pode ver? Então, é, eu acho que o meio resumo da conversa aqui, uhum. uh, e, o, e o Gerson uma hora pegou ali, acho que um papo muito bom quando ele falou de alocação e bolsa, né? E, e lembrei de uma frase que eu falei mais cedo para ele hoje, que assim, o Brasil tá muito fácil ficar pessimista, mas tá muito difícil ficar vendido, né? Porque acho que os preços, eles estão tão atrativos, estão cada vez mais atrativos, convidativos e tudo mais, que não é que você tem que pesar muito a mão Uh, para comprar agora, mas você sabe que, para, que, que esse, essa precificação está chegando em algum, em algum patamar assim, que, que, não tem de, que, que tem de ser dali para cima. Né? Mas, de novo, assim, eu, eu acho que é, é meio voltar no que a gente já falou um pouquinho. Assim, eu acho que se a gente tiver alguma, alguma regra minimamente crível, se as mudanças da meta elas, elas forem mais em, mais em torno das, da banda, do, do ano calendário e menos do centro, eu acho que já são duas variáveis de descompressão de risco e de fechamento daquela parte mais longa que a gente comentou, ganhou inclinação, acho que se essas duas coisas acontecerem, pode ter algum fechamento na parte mais longa e isso destravar valor ali, seja para ações, seja para fundo imobiliário. Isso para mim é o que está é tá de, de radar aqui nesses próximos 30, 60 dias para ajudar na descompressão de, de valor. Né? E, e, e lembrando assim, a gente no, no Asset Strategy, né, que é o relatório da área ali sobre, sobre a alocação, a gente não tem feito mudanças nessa parte da, da renda variável, ações, FIIs e tal, mas há alguns meses a gente já vem tomando mais risco na posição de renda fixa, né? onde a gente está é, diminuindo a exposição em impostos fixado de há algum tempo, que ainda é elevada, ainda é bastante alta, estrutural por conta de Brasil, né? então é sempre bom ter um pouco de CD é. na carteira, é, mas a gente já vem tomando um pouco mais de pré, a inflação, no último mês a gente é, vendeu as partes mais curtas e aplicou em partes mais longas, então acho que já é uma demonstração uh, e, e sim, e, e esses movimentos se mostraram também bastante assertivos, acho que já é, de alguma forma, alguma sinalização de que, acho que não só a gente, mas boa parte do mercado já está vendo que dá para correr um pouco mais de risco, só que você faz isso aos poucos, né? você começa com uma claro, com a carteira diversificada, pegando durexos mais longas, em algum momento do tempo, com essas duas questões ali macro que eu comentei anteriormente eh, sendo resolvidas, eh, quando isso ficar um pouco mais claro, aí esses ativos vão, vão ter uma grande descompressão de valor. Acá. E você, Marineli, resumão é, aí? Para os fundos imobiliários, muito em linha com o Álvaro, né? assim um olhar muito atento ao cenário econômico, aos próximos, próximos eventos que são importantes, que vão é, desenhar um pouquinho o que vai acontecer com juros e que, de novo, precifica aí 80% do, dos fundos obliários. Né? Então, esse é o que a gente vai fazer né, para, em algum momento, começar a tomar um pouquinho mais disso que eu falou assim É normal, a gente tem visto é uma oportunidade, os preços estão muito baratos, esse, esse prêmio para carregar fundo obliário está muito elevado, em algum momento ele vai fechar, porque o mercado dele é cíclico, é, mas eu acho que com cautela, vamos fazer as coisas com calma, com parcimônia né e, e preservar o patrimônio dos investidores é um pouco o que a gente pensa aqui, pelo menos na nossa carteira, né a gente quer que esse patrimônio cresça ao longo do tempo e não vai tomar risco de qualquer forma né? a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado nessa nesse momento Boa. do meu lado, acho que vou pouco adicionar aí, acho que a é acho que é só essa parte realmente de começar a tomar risco de maneira gradual, acho que a bolsa está muito convidativa, em algum momento vai ter uma pivotada, ninguém sabe exatamente o dia, mas para quem realmente né, tem mais sangue frio e procura ativos baratos tem muitos aí na tela e eu acho que as carteiras lá também fazem muito bem isso lá, a Tensin, a própria dividendos, né? para quem tem um pouco mais de apetite, a small caps então acho que está bem aconselhado nessa hora acho que vale, vale esse reforço Mar. Legal Bom, muito obrigada, Álvaro. Valeu, gente. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigada, Marinelli. Obrigado, pessoal. Sempre um prazer. Boa. Show? Show. <risos> Sensacional. Bom, então é isso, gente. Lembrando, o Radar da Semana, toda quinta-feira, no fim do dia, a gente está no, nas plataformas de streaming de áudio. E a partir desse episódio, toda última sexta-feira, estaremos no YouTube, no canal do BTG. Isso aí. Vemos por aí, galera. Até semana que vem.